Aprendendo com o Livro dos Espíritos Que é Deus Oi Pedrinho Oi Andrézinho. Posso te fazer uma pergunta? Chuta! Você sabe qual foi a primeira pergunta que Kardec fez aos Espíritos? sei. Sabe? Eu disse que sei, mas não tenho menor ideia. Chuta. Kardec perguntou: "O que é Deus?" Caraca! E os espíritos responderam: "Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas." Entendeu? Entendi sim, só não entendi duas coisinhas. O que é a Inteligência Suprema e esse negócio de Causa Primária? Inteligência Suprema quer dizer que Deus é a maior inteligência que existe. Agora, Causa Primária de todas as coisas quer dizer aquilo que dá origem. Hum, explica melhor. Por exemplo, se você encontra na mesa da cozinha um voo que acabou de ser feito... Oba! O que pensa? Eu penso que ninguém faz um bolo tão gostoso como a minha mãe. Não é isso, Pedrinho. O que eu quero dizer é que você não vai pensar que o bolo se fez sozinho, né? Claro! Como um bolo poderia se fazer sozinho, sem a minha mãe? Tá maluco, sou? Pois é. Se o bolo não pode se fazer sozinho, quem causou o bolo foi sua mãe. É mesmo. Minha mãe causa um bolo muito gostoso. Então quando se diz que Deus é a causa primária de todas as coisas, quer dizer que foi Deus que causou tudo que existe. Hum, já entendi tudinho, Andrézinho. Quer dizer que Deus é o maior crânio que existe. Que ele inventou as plantas, os animais, as estrelas, a natureza e nós mesmos, né? Isto, Deus é a causa primária de todas as coisas. Só tem uma coisa. Eu duvido que Deus cause um bolo tão gostoso como o da mamãe. Que bolo gostoso sou! <risos>